Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um box é, de um microfone de lapela, que ele já está aí no, no, aqui no YouTube, está cheio de, de vídeos né, falando sobre esse bichinho aqui, mas eu queria deixar a minha experiência com vocês aqui, né? tem gente que fala, ah, eu vou fazer um box de, de um microfone de lapela, mas eu vou fazer porque eu quero mostrar um detalhe para você, tá? eu comprei no Mercado Livre, esse bichinho aqui, paguei 80 reais, eu achei até de certa forma um preço justo né é já até que tá meio que aberto aqui que eu já deu uma, uma, uma abertura aqui agora eu decidi fazer o, o tutorial tá bom pessoal eu quero explicar um detalhe para vocês aqui porque tem muita gente pessoal que compra esses aparelhinhos aqui é a primeira vez não sabe como que abre não sabe como que monta não tem muito o que fazer não mas eu achei interessante fazer esse tutorial para mostrar isso para vocês tá bom vamos lá sem mais demora se você não é inscrito no canal e puder nos dar uma força aí, se inscreve, tá? Deixa seu like, seu comentário. Olha, de cara ele já vem bem baladinho que ele vem nesse plástico aqui, tá? Ele tava com a tava com fita durex que eu tirei também, né? Ele é... vem no plástico bolha. O produto que eu quero falar é esse aqui, ó. Tá? É o Boia. Microfone boy. A princípio não tem nada demais, tá? É uma abertura normal de uma caixa, né? A gente vai abrir a caixinha aqui, ele vem dentro dessa embalagem aqui também muito legal, tá? Aqui ó, boia, é uma coisa bem padronizada, né? Uma coisa parece assim, é uma napa, tá pessoal? Isso aqui é uma napa, mas muito legalzinho mesmo, uma bolsinha. E o interessante que o pessoal fala muito que é esse selo aqui ó, de originalidade, tá? Vocês precisam, quando você comprar, ele tem essa parte aqui bem aqui brilhosa, né? Tem uns códigos aqui de barra. Então vocês ficam atentos para não comprar gato por lebre, tá bom? E aqui tá ele. Ele vem dentro desse, dessa bolsinha aqui, essa napa, né? E eu vou explicar a vocês como é que fazem o detalhe, porque ele vem com alguns, alguns apetrechos aqui a parte, tá? Uma coisa que eu quero explicar a vocês aqui é o seguinte, ó. O manual dele é todo inglês e chinês, tá? Então não adianta nem... Vem com um manualzinho, vem com outro guia rápido também, aqui é mais é, assistência técnica, mas também não vai servir de nada, que é tudo lá para fora, aqui no Brasil não tem. Né? Vem com esse protetorzinho de um mofo aqui e aqui tá os acessórios que compõem a borrachinha, que é para você colocar no microfone, né? não tem muito mistério não, mas tá bom pessoal? A borrachinha, tá? É, ele vem com esse adaptador aqui, ele vem com P2 e com um adaptador um para P10, né? Lembrando que ele é estéreo, mas ele vem com adaptador para P10, que é mono, tá bom? Isso aqui é mono. Aqui que tá o detalhe, tá, pessoal? Essa pecinha aqui é do... pra você prender, né? Você prender a pecinha, você coloca ele aqui, tá? E isso aqui você prende na roupa. Tá bom? Mas o detalhe que eu quero mostrar para vocês, sem muita demora, é sobre isso aqui, tá? Você tá vendo que ele vem com a bateria fora do lugar, né? Por que ele vem fora do lugar? Porque se colocar aqui, ele vai descarregar. Quando chegar para você, já chegou a descarregar. Então ele vem fora. Aí muitas pessoas ficam na dúvida, gente, como é que coloca isso aqui? Tiro o parafuso? É de enroscar? Ele a princípio ele é duro, você faz assim e ele não abre, tá? Mas o procedimento é esse mesmo. Você observe que com essa pecinha para o lado esquerdo, você vai girar esse aqui para cá, tá? Assim, ó. Isso, já girou, que eu já tinha é, aberto ele e ficou mais macio, tá? Vocês vão desenroscar ele, é bastante rosquinha, vá desenroscando até abrir quando abrir você vai colocar essa pecinha aqui ó que é a bateria até tá no saquinho nós vamos rasgar aqui tá ó, a posição a posição mais pessoal a posição mais você vai seguir esse caminho aqui ó tem um sinalzinho de mais aqui tá vendo então esse sinal de mais aqui que é essa parte lisa vai ficar para baixo na mola essa parte aqui que é o negativo Vai ficar para cima. Então, essa é a posição certa que você vai colocar a bateria. Tá certo? Pronto, a posição tá colocada no lugar. É só você vir aqui e enroscar ela. Fechou. Tá? E aqui você liga e desliga. A posição. para baixo é OFF. E para cima é câmera ou seja para você ligar coloca para cima então pessoal eu vou plugar ele lá no PC lembrando falar em PC lembrando que isso aqui ó esse conector aqui eu falei que é P2 mas não é tá você tem é um P3 ele tem 3,5 milímetros então para conectar no celular você precisa ter um adaptador de P3 para P2 tá que é um machinho tá certo para concluir o vídeo, eu vou espetar ele lá no PC para vocês terem uma noção da audição dele, tá? Só para concluir mesmo, eu sei que tem muitos outros vídeos aí é, mostrando, mas eu vou concluir aqui só para vocês verem a qualidade desse microfone. Então, pessoal, aqui eu pluguei tá, o, o microfone no computador e estou testando o áudio. Esse áudio que você está ouvindo agora é o áudio do microfone, é o áudio do Boya é, BY-M1. Tá ok? Só pra gente ter aí uma noção da qualidade desse bichinho aí, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Vocês viram lá? A qualidade do bichinho é muito bom. Quando você for comprar, não esqueça, ó. Boia. Eu comprei ele por 80 reais, tá? Hum, com frete grátis. É, então vocês procuram aí no Mercado Livre, mas tem várias lojas de departamento. Não esqueça do selo de originalidade, tá bom? É um produtozinho chinês. A gente fala muito de não comprar da China, mas... Infelizmente aqui do Brasil, eu desconheço qualquer um fabricante que fabrique isso aqui, aqui no Brasil, não tem, tá? E quando você fala outras marcas famosas aí, não é também fabricada no Brasil, ela vem de fora. Provavelmente do Japão, da China, Taiwan ou é, da Índia. Uma coisa que faz o diferencial desse microfone aqui, pessoal, é o cabo de 6 metros, tá? Esse aí realmente é um diferencial muito importante e interessante também. Tá bom? Então, para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários que a gente, na medida do possível, vai responder. Tá ok? Um abraço. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima.